Não é todo dia que você vê uma baleia dando piruetes no ar como se fosse um balé no mar. Foi exatamente isso que Sarah Russell, de 10 anos, testemunhou durante a pescaria com sua família no Canadá. Duas baleias saltaram, giraram e mergulharam no que parecia ser uma dança pornografada. Sem saber nada do que estava acontecendo, Sarah se pergunta o que acabou de acontecer. Incrível de Sara sobre a experiência E as baleias continuam soltando E mostrando O seu balé no mar Com suas piruetas Tá aí mais um vídeo, galera Se gostaram, por favor, compartilhe Se inscreva no nosso canal E já deixe o seu like Um beijo no coração, fique na paz Holy crap, man That was beautiful Look He's still doing it.